tem uma uma geração assim que é da rapidez das coisas, do da facilidade da vida e que assim faz um curso de final de semana, sei lá, de pilates e aí é instrutor de pilates. Acab acabou a consciência do processo e é muito maluco assim, porque chega, faz uma semana de aula, entendi, cinco encontros, né? Entendi, agora eu vou dar aula de butô. <risos> Né? Quando a coisa é uma vida. Não é em 60 dias, não é em um ano, é, não é em dois anos. assim Vai ter coisa que vai bater lá depois de um tempo. É. E tem coisas que vai dar um, nossa, é isso, na hora. Então por isso que é importante essa prática constante, as pessoas fazendo cada uma no seu tempo, mas todo dia, que seja 15 minutinhos, ou lá fazer ou a respiração, ou vou fazer um alongamento, vou sentir uma coisa diferente do que eu senti ontem. Hum. E praticar constantemente mesmo.